E aí, galera, beleza? Aqui é o Jefferson e neste vídeo eu estarei trazendo para vocês uma introdução da nova série do canal, né? Que é o desenvolvimento web utilizando Python, né? O Django, que eu vou explicar ali, e outros recursos que facilitam o processo de desenvolvimento, como o Bootstrap, o Angular e o Rest. Então, vamos começar pelo Python. O Python ele é uma linguagem de programação que foi desenvolvida em 1991, então um pouco antiga, né? 20 anos já quase, e tem se tornado muito popular ultimamente. Muitas empresas já estão utilizando né? e até o pessoal com desenvolvimento para utilidades do dia a dia. Né? Então, uma coisa bem importante para falar sobre ela é o principal benefício, né? do porquê que ela está sendo utilizada, ela é teoricamente rápida, por mais que seja uma linguagem interpretada né, e não compilada como o C ou algumas outras, Java, por exemplo, mas é, ela é rápida, assim, podemos dizer, e o foco principal mesmo é na facilidade do seu desenvolvimento, que é referente à sintaxe da linguagem, né? sem muitas frescuras ou frases muito longas, muito longas, como a gente vê em Java, né? Então, para quem conhece um pouco de programação, vai entender bem o que, que eu estou falando. A outra questão também é que ele foca na, na parte gráfica também, do código, né? Digamos, não é gráfico, mas é, tem que ser tudo indentado, então fica bem legível o código. Outra parte interessante também, é que eu vou estar focando agora no começo né? é, inicialmente eu vou estar focando apenas no desenvolvimento web mas grande parte do que eu vou estar ensinando aqui vai valer tanto para aplicações web né, quanto para aplicações desktop, né, programas e tal Bom, referente ao Django ele é um framework de desenvolvimento que ajuda muito no nosso processo de construção de sistemas então, para quem não sabe, um framework ele é um conjunto de programas, né? ele é uma biblioteca de códigos prontos para facilitar o desenvolvimento, o que diminui o nosso trabalho de ter que ficar reescrevendo funções e várias outras coisas. Então, umas características, por exemplo, é o controle de invasão, né? ele aumenta a segurança usando, por exemplo, em formulários ele usa um token, então, cada vez que a página é carregada, ele gera um novo código. Isso evita que a gente tenha robôs, né? é, códigos maliciosos, tentando ficar enviando formulários nas nossas páginas e causando problemas. Outra coisa também é que ele, é trans... ele traz transparência na conexão com o banco de dados. Então, a gente não precisa fazer digitação de SQL, nada desse gênero. Para quem já é da parte de programação, entende bastante disso também. Então sobre o Django é isso Outra coisa também que vai ser utilizada é o Bootstrap Eu particularmente não sou tão fã assim, do Bootstrap Mas ele ajuda em muito o desenvolvimento Então vai servir para reduzir o nosso trabalho E o Angular JS Como eu disse, eu não sou muito fã do Bootstrap Mas ele ajuda bastante né, para agilizar o processo Então às vezes também é um pouco da de como eu comecei a, a programação eu fazia tudo na mão mesmo no CSS então é questão de gosto então assim, é, sobre o Bootstrap ele é uma... É, podemos exemplo assim, um, um, não é um framework mas é um conjunto de, de códigos né, CSS, utilização, até JavaScript que ele utiliza prontos para facilitar ele foi desenvolvido pela pelo pessoal do Twitter para padronizar um pouco os estilos e agilizar né, nas tarefas deles e eles acabaram disponibilizando para todo mundo. Então, e o outro, outro recurso que a gente vai utilizar também é o JS que ele é um framework desenvolvido pelo Google e, assim como o Django, né, ele vem para facilitar. Só que é, o JS é de JavaScript, então é... O JavaScript né, e o, o Angular eles são de tratamento na parte gráfica é, local, ou seja, no que está rodando, o aplicação que está rodando para o usuário, no navegador, no browser. Então, é, não, é uma, não vai interferir no banco de dados, no sistema em si, ele é só na parte gráfica, para possibilitar uma interação mais amigável com o usuário. Né? Então, Uh, um exemplo aquele quando a gente tem alguns formulários ou uh, caixas né, que a gente clica e arrasta pela página larga em determinados lugares para quem já desenvolveu algum site com alguma ferramenta WS, que é o que é fácil de fácil de ver fácil de mexer e tal então você clica e arrasta blocos né, tanto em programas como outras coisas então essa é uma utilidade também bem grande do Angular, né? essa dinamicidade do conteúdo que se não tivesse a gente ficaria com a página estática. Né? Então, uh, e por último temos o REST, que ele é o Representation State Transfer, ou em português né? transferência de estado representacional. O que, que isso quer dizer? Uh, ele é responsável então por fazer a, o recebimento de requisições web e respostas, né? então ele faz uma comunicação usando uh, as operações de requisições do HTTP, que é GET, POST, DELETE, UPDATE, entre outros. Né? Que, pode ser feito de várias formas, mas com ele torna mais prático e vai ser de grande utilidade para a gente fazer a, a, o tratamento do, das coisas com o Angular né? como, como que eu posso dizer como eu falei ali o Angular permite a dinamicidade no navegador do usuário então quando um usuário arrastar por exemplo uma das aplicações que a primeira provavelmente que eu vou estar ensinando aqui é o desenvolvimento do Scrum Board, que é um quadro de tarefas né é, para quem não conhece existe alguns já bem conhecidos também aí que é o Trello e alguns outros que já vem com alguns editores não uh, é que eu tava? tá então é o Scrumboard que é uma das tarefas, é um dos sistemas que eu quero mostrar para vocês e como eu disse ali tem o Trello e tem outros outros que tem editores de texto, né, para fazer trabalhos cooperativos. Então é uma forma de organizar o, é, o que a gente tem que fazer, é tipo uma lista de tarefas. Então, e para esses casos então a gente tem vários quadros né que é, o, que é o, as tabelinhas e dentro a gente coloca os conteúdos, né? Então tipo, separados por tópicos. Provavelmente eu vou colocar uma, um, uma imagenzinha aí mostrando. Então você pode clicar e mover um bloco para dentro de outro. Né? Ah, uma tarefa que estava em uh, se, é, fazer foi movida para concluir. Né? Então para o usuário isso aconteceu, mas... Uh, se a gente não tratar isso, vai ficar só para o navegador, né, então só para o usuário. Aí quando ele recarregasse essa página, por exemplo, isso não aconteceria, né, porque não seria atualizado no banco de dados. Então, com o Django, isso não é possível de fazer, e, e por esse motivo a gente entra com o REST, que ele vai fazer essa comunicação de enviar, a, conforme as alterações do ângulo ali, vai ser passada uma requisição web, o REST vai receber e fazer as devidas modificações no banco de dados. Então, eu vou estar explicando isso no desenvolvimento, né? agora esse é um vídeo só mais de introdução Mas já dei uma geral aqui, então sobre como funciona E acho que é isso então é... Se você gostou do vídeo, né? então já clique em gostei, adicione aos favoritos Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para não perder é, a sequência desse Dessa série de outras que a gente tem no canal Como a da impressora 3D Que ela está aqui atrás de mim Mas <risos> eu dei uma parada de mexer nela por enquanto Que eu estou esperando chegar uma peça e Então é isso, um forte abraço E até o próximo vídeo E se você uh, Que está aqui assistindo né tá até o final do vídeo Eu só tenho a agradecer Por você estar ajudando o canal Crescer e me incentivando a fazer ainda mais vídeos E melhorando a qualidade E eu quero pedir então que você uh, se gostou, né? se achou esse vídeo útil, compartilhe com seus amigos. Por mais que ele seja de introdução, talvez você já ouviu ah, eu quero um amigo seu dizendo que gostaria de aprender a fazer o, uh, desenvolver um sistema para mim ou para alguma coisa assim. Então essa série provavelmente vai ser interessante. É, eu não vou aprofundar muito nos conceitos porque... Isso é mais parte técnica, então é, muita gente não está muito focado nisso. E você tem vários conteúdos na internet para pesquisar, né? Então eu vou passar assim o funcionamento, explicando, claro, sempre, né? Como eu coloquei na, na descrição do canal, eu vou estar tá procurando explicar, mas não aquela teoria, né? 100% ali, ficar explicando tudo o que acontece. Então, se você puder, né? Eu, eu gostaria que compartilhasse o vídeo. E que comentasse o que está achando dos outros vídeos. Se assistiu, se não assistiu, assista lá e comente também. E o que gostaria de ver no canal. Eu estou fazendo coisas que surgem aqui da minha ideia. Que eu acho interessante passar para vocês. Mas é, o canal é para todos, né? então para todo mundo interagir. Então se você tiver alguma coisa que queira ver, comente aí que eu vou estar tá, provavelmente fazendo um vídeo. Tá? Então é isso. Abraço e falou!